Fala fala galerinha! E aí pessoal! Eu sou o Norberto esse é mais um Elefante é Literário e hoje a gente veio mostrar pra vocês 10 fatos sobre este canal. A gente resolveu trazer, meio que, algumas respostas para algumas perguntas que as pessoas fazem, além de algumas curiosidades sobre este canal que vocês já conhecem ou que vocês estão conhecendo hoje. Bem-vindos, estão conhecendo hoje. O primeiro fato é que o nome do canal foi escolhido depois de uma lista que eu fiz com 20 nomes. Nossa, maravilhosa. Maravilhosa. <risos> que 12 foram descartados de primeira, assim, na cara, por Norby. E os três que ficaram foram um leitor e meia. Tá. Um mais uma Vamos só vamos e Ela fala que ele torar, eu digo Eu tipo que tipo de opções eram essas? Isso faz com que a gente venha, né, o segundo fato, que é, quando surgiu essa ideia de criar um canal, a gente não queria que tivesse alguma coisa relacionada a livros no título, pra não ficar limitado, né? Tipo, por exemplo, Elefante Literário, <risos> o nome desses, que então, foi o assim, que acabou sendo escolhido. Ah, é, né? Acontece que aconteceu isso aí. <risos> Estamos aqui hoje. Tá, já que a gente falou um pouco sobre o literário do, do título, pra quem não sabe, o termo Elefante, na verdade, vem por causa da similaridade do mapa do Rio Grande do Norte, que é o estado que a gente mora, que a gente nasceu, então a gente quis meio que fazer uma homenagem e fazer uma brincadeirinha também. Se você ainda não percebeu, dê uma olhadinha no mal, porque parece um pouquinho, lembra, um elefante. Outro fato deste canal é que antes dele existir, de fato, né, ter uma página e tudo mais, já tinha vídeos gravados e editados para um canal que ainda não existia, porque assim foi uma questão que quer meio que não querendo, <risos> se fazendo de rogada. Okay. Rogada, ok. <risos> Algumas pessoas perguntam se essa estante que está atrás de gente, que é o nosso cenário, é um instante que a gente divide, mas não. Essa estante, por incrível que pareça, em toda essa dimensão dela é somente de Norbert. <risos> ok. Na minha casa eu tenho a minha, mas nós nunca gravamos com ela e provavelmente não vamos gravar, mas enfim, isso é um cenário oficial e é estante de norma. Pra quem ainda não sabe ou não percebeu, vai aqui mais um fato que é, a gente tem um gosto literário um pouco, pra não dizer assim, um tanto muito diferente, então a gente evita fazer a resenha dos mesmos livros ou ler os mesmos livros, até porque às vezes um gosta da leitura que o outro não gosta. Isso também pra diversificar mais o conteúdo do canal em relação às resenhas dos livros. Algumas pessoas me perguntam o que que cada um faz no canal, e na verdade é que os dois fazem tudo, né? A gente divide o material para edição, a gente sempre tá conversando sobre as coisas do canal, o que, é que a gente vai fazer. Tirando que as resenhas individuais, acaba que cada um decide o que quer fazer, mas aí cada um edita o seu. E a parte gráfica e de arte toda, quem faz é Norbe e eu dou vários pitacos, porque eu sou assim. Mas enfim, a gente procura fazer as coisas sempre em conjunto. Próximo mês a gente vai fazer dois anos de canal. E provavelmente, na verdade, acho que talvez né, nem a gente mesmo acreditava que a gente ia chegar tão longe né, nesse ponto tão marcante de nossas vidas. Yes! Não sei se já tiveram pessoas que também perceberam isso, mas nós não nos damos muito bem com vídeos de tibiar. Seja ah. mensal, seja de maratona... Não, não dá muito certo aqui nesse ambiente. É, não tô, <risos> nunca deu certo. Tem uma, uma, uma negra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? E pra finalizar de maneira <risos> maravilhosa estes 10 <risos> fatos, vamos relembrar aqui mais uma vez que nós não somos naurados e a gente se conheceu <risos> na faculdade de publicidade faz o quê? 7 anos, anos? a gente estudava juntos... Só é, passando pela prova do 7, anos Prova dos sete, é a prova Se passar, era. Era. É agora já era nunca, já Esse era. canal vocês vão ter que engolir <risos> <risos> Então gente, esses foram os dez fatos Se você tem mais alguma pergunta Para nos fazer, deixa aqui embaixo nos comentários A gente vai poder responder melhor, né Não esquece também de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo para seus amigos Para eles conhecerem também um pouquinho mais do canal Fica ligado em tudo que está rolando por aqui E valeu, valeu. Vai, começa aí. Eu não sei qual é a introdução desse nome. <risos> Ai, também sei introduzir não, mas enfim.